Quem é a deusa das bruxas e quais os poderes contidos em suas faces, donzela, mãe e anciã? Será que você realmente compreende o poder por detrás da deusa? Você sabe se conectar com as faces triplas da divindade? Hoje eu vou falar sobre as três faces da deusa, assim como eu vou te mostrar seus poderes e domínios. Então assiste esse vídeo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 tripla, sendo donzela, mãe e anciã. Mas o que é pouco dito é por que ela é compreendida dessa maneira e quais são os poderes, quais são os enigmas, os mistérios e as transformações que essas faces da deusa podem trazer para a nossa realidade. Por que a deusa é donzela, por que ela é mãe e por que ela é anciã? E como nós podemos, através desses atributos, dessas faces da deusa, melhorar a nossa realidade, melhorar quem somos, melhorar o nosso cotidiano e trazer poder para a nossa vida, a ponto de realizarmos os nossos desejos e conquistarmos os nossos objetivos. Então, para que a gente possa compreender essas faces cíclicas, triplas da deusa, a gente tem que colocar na nossa cabeça que essas faces são Poder de criação e transformação acima de quaisquer coisas. Nós tratamos essas faces como formas de melhorar, transformar, curar a nossa vida e nós mesmos. Mas antes da gente continuar, já deu para perceber que o conteúdo daqui é um conteúdo de primeira e que traz para você aí conhecimento e transformação. Então, para você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve no canal para receber todas as notificações, clica no sininho, porque daí você vai ser notificado na hora que os vídeos saírem, que acontecerem as lives. Deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e vamos continuar o vídeo. Para ser mais fácil a compreensão das faces da deusa, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro de como é vista a figura divina dentro da bruxaria. A fé nos deuses dentro da bruxaria é vista através de forças polares, opostas e complementares, que são facilmente encontradas dentro da nossa realidade cotidiana, como características de expressão dessa divindade no nosso plano. Então a gente pode encontrar as forças divinas sendo representadas através de coisas que são opostas, porém complementares dentro da nossa realidade, como a lua, o sol, o dia, a noite, a luz, a escuridão, o quente e o frio. A gente pode perceber que para que haja vida dentro do nosso plano, seja a nível mental, seja em nível vegetal, físico, é necessário que existam forças opostas e complementares atuando dentro daquela realidade. E essas forças opostas complementares, para nós, faz parte da expressão criadora da divindade. É a divindade em si, em sua expressão de criação. Óbvio que tudo isso está no campo da fé. Então, para as pessoas que acreditam nisso, isso é real. A gente não pode comprovar Deus. Ninguém nunca conseguiu isso. Sendo assim, especulando um pouquinho mais, a gente pode compreender que em diferentes culturas ao longo do mundo, as divindades, as energias divinas se expressam de maneiras iguais, mas com nomes diferentes porque cada povo compreendeu aquela força divina de uma maneira então a gente pode ver que dentro de uma cultura específica a gente vai ter uma divindade da vida do amor da morte com nomes e características diferentes em uma outra cultura a gente também vai ter essas mesmas energias divinas com outras características e nomes porque essas expressões divinas, que são a própria divindade, em sua construção e desconstrução constante, existem em todos os lugares deste nosso mundo. E mesmo que esses povos tenham culturas, línguas e visões diferentes, e nomes diferentes para as mesmas forças, elas se tratam das mesmas energias. Então, compreendendo que essas forças que nós chamamos de Deus e é Deus são polares, duais, opostas e complementares, e que elas estão em todos os lugares do mundo e que elas podem ser compreendidas de formas diferentes, porque elas são vistas dentro da nossa realidade como a expressão contínua da criação e destruição da divindade ao longo da nossa evolução, porque tudo que existe é a própria divindade em movimento, a gente percebe que dentro da bruxaria, o foco da divindade está nos ciclos que se percorrem. A divindade é o próprio ciclo contínuo da natureza, em sua construção e desconstrução. E justamente por essa divindade ser e fazer parte do próprio ciclo contínuo da natureza, a gente consegue observar três faces distintas desse ciclo: nascimento, a maturação e a morte. E nisso a gente pode compreender essas figuras contínuas e cíclicas dessas faces e fases da natureza, como sendo donzela, mãe e anciã, caçador, homem verde e ancião. Porque se nossas forças divinas são polares e duais, tanto a deusa quanto Deus podem ser vistas dentro desta polaridade tripla. E a gente pode observar isso ao longo da história como por exemplo na Grécia onde a própria deusa Hera tinha três templos distintos onde tínhamos um templo para deusa Hera enquanto a filha, um templo para deusa Hera enquanto a mãe e esposa e um templo para deusa Hera enquanto a anciã. Hecate mesmo tem três faces as moiras são três. As nornas também são três, representadas como donzela, mãe, e anciã. E essas visões, elas também podem ser conectadas com outras observações. A gente pode conectar elas com o nosso inconsciente, subconsciente e consciente. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas antes da gente continuar, eu quero pedir para você me seguir lá no Instagram, @cedricnightingale. Cedric Nightingale. Lá no meu Instagram eu posto outros conteúdos que complementam o que você aprende aqui no canal. E se você quiser conversar comigo um pouquinho mais de perto, me manda um direct. Então essa compreensão tripla da divindade, ela não é aleatória. Ela é uma compreensão que se baseia dentro dos próprios ciclos da natureza e pode ser vista ao longo da história em diferentes culturas e linkadas de maneira filosófica e de modo a engrandecer a nossa realidade o nosso trabalho com nós mesmos com as faces da nossa própria vida, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento e, finalmente, na nossa morte. E o ciclo nunca termina. Humanizar essas forças que podem ser tão viscerais e muitas das vezes causar situações nas nossas vidas que a gente não compreende, como a perda de uma pessoa querida e a dor que isso gera e a mudança que isso traz na nossa realidade, seria muito, muito mais difícil de ser superada se nós seres humanos não tivéssemos encontrado uma maneira de aproximar isso da nossa realidade para que fosse mais fácil da gente compreender. Então, para que a gente possa compreender, aceitar e evoluir com esses ciclos naturais que nós chamamos de divinos e que são a própria divindade, porque a emanência da criação, a gente dá formas, nomes, características, nós prestamos culto e nós desenvolvemos rituais de conexão para que a gente possa aprender com essas forças, se conectando com elas e vendo como elas refletem dentro da nossa realidade. A deusa e o Deus, na verdade, não são humanos, eles não precisam dos nossos corpos, eles não precisam das nossas genitais, eles não precisam, na verdade, de nada do que existe no nosso plano, porque eles são a própria criação. Mas numa tentativa de aproximar eles da nossa realidade e de compreender a existência a transformação, a mudança e a criação e destruição que eles fazem dentro da nossa realidade, a gente dá para eles também características, e a gente tenta encontrar essa assimilação, a gente tenta buscar é, uma maneira mais próxima de nós, para que a gente possa então talvez compreender um pouquinho melhor o poder destas forças divinas, criadoras e destruidoras, e como tornar essas forças aliadas na nossa construção, no nosso desenvolvimento, na melhoria de quem a gente é todos os dias. É, vamos entrar mais a fundo nessas características. A primeira face que compõe esse ciclo da divindade é a face donzela. E ela está ligada à compreensão da sexualidade, do seu potencial enquanto figura existencial. Ela está ligada com a compreensão dos nossos limites físicos, dos nossos limites psicológicos e do quanto a gente pode se conhecer e se reconhecer ao longo desse processo de crescimento. Essa face da deusa tá muito ligada à primavera e ao desabrochar das flores e da própria natureza em si. A primavera também é o momento dos novos inícios. Então, essa face da deusa fala sobre a coragem de dar início às coisas. Normalmente, a deusa ela é representada como uma jovem até os seus 20 anos. A cor... Utilizada para representar essa face da deusa, geralmente são cores claras, como branco, creme, e essas cores voltadas para a própria primavera em si. Essa face da deusa, ela pode ser utilizada nos nossos trabalhos de reconhecimento, de autoconhecimento. É uma face muito poderosa para a gente superar os nossos traumas sexuais, para a gente superar os nossos traumas físicos, psicológicos, ou qualquer outro que tenha relação com a nossa autoimagem. É uma face de empoderamento e de transformação. É a face do desabrochar de quem a gente é de verdade, sem o que a sociedade plantou dentro da nossa cabeça ou disse que a gente tem que ser e como a gente tem que agir e fazer. Essa face da divindade, ela provoca na gente essas modificações viscerais. Ela faz com que nós possamos descobrir e destapar aquilo que um dia as pessoas taparam. Então, a face donzela da, da deusa nos auxilia a nos reconhecermos novamente e tirar de dentro da gente aquilo que uma sociedade impôs. Tirar de dentro da gente as normas, as ideias ideais que não são nossos fazendo com que a nossa essência saia para fora e a gente possa se colocar de verdade no mundo. Algumas deusas conhecidas como donzela podem ser Hecate, Perséfone, Artemis e Lilith. Eu vou te contar uma novidade, agora você pode ser membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai fazer com que você se destaque da multidão, principalmente nas lives que ocorrem toda semana aqui no canal, nas lives de tarô você pode perguntar, você vai aparecer em negrito pra mim, eu vou passar você na frente, responder suas perguntas, você também pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram, onde a gente conversa de magia e espiritualidade, todo mês a gente realiza um ritual diferente. E tem também agora o Círculo Rochinol, que é um espaço de treinamento que eu criei para você que quer se aprofundar um pouquinho mais nos processos mágicos e na espiritualidade. É muito fácil, é muito rápido. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem um botãozinho escrito seja membro, é só você selecionar ali qual é a categoria que melhor se encaixa aí dentro da sua realidade e vir fazer parte da nossa revoada. A outra face da deusa que faz parte desse ciclo criador é a face mãe, e normalmente é essa face mais conhecida da deusa, geralmente vista como a própria terra ou a própria natureza. Ela é compreendida como uma face mãe, né? porque ela se apropria de aspectos comuns dentro da realidade de nós, seres humanos. Ela é a grande doadora da vida, das coisas animadas e inanimadas. Ela é o um abraço quente em todas as sementes que estão germinando dentro do solo. Ela é o alimento que nós ingerimos, a vida literalmente ingerida por nós ela é o poder da compreensão e a força que a gente tira para poder superar as adversidades e a capacidade de observar a realidade e tirar, mesmo dos momentos ruins, algo positivo. Ela nos dá e expressa esse poder de construção e desconstrução das coisas. E mesmo diante de uma catástrofe, é possível a gente extrair algo bom e transformar a nossa vida a partir dali. Muitas figuras encontradas por arqueólogos mostram a deusa, né? uma figura grávida, robusta, de seios fartos. Ela é representada pelo verão, o momento onde os frutos estão doces e a natureza está fértil e ela está dando para a gente vida em todos os lados que a gente possa imaginar, desde os animais às plantas. A cor sagrada da deusa neste momento normalmente é o vermelho e algumas pessoas representam com verde ou marrom para tentar trazer e associar com a própria natureza em si. Trabalhe com essa face, com esse arquétipo da deusa para você amadurecer as coisas na sua realidade, para você ser capaz de conseguir transformar momentos que não são positivos em positivos, assimilar coisas difíceis de assimilar. Trabalhe essa face da deusa para você se tornar mais receptivo às coisas, mais carinhoso, mais compreensivo, mais construtivo dentro da sua realidade. Essa face da Deus é uma grande auxiliadora para os nossos projetos, porque ela nos facilita a maturação deles, ela faz com que a gente possa enxergar as falhas dentro das situações que nós estamos trabalhando. Essa face da Deus é muito poderosa para a gente poder fertilizar as coisas que nós desejamos e dar esse impulso criador. Algumas deusas consideradas mães são Freya, Inanna, Danu, Demeter e Isis. A terceira face da deusa dentro desse ciclo é a face anciã e essa face da deusa ela nos leva aos caminhos da morte e do renascimento. Normalmente é um aspecto muito temido e muitas vezes incompreendido da própria divindade Porque nós vivemos hoje em dia dentro de uma sociedade que preza o que é novo, o que é jovem, o que é bonito E muitas vezes o que está velho, idoso é esquecido, abandonado, rejeitado A gente vive numa sociedade onde quando as rugas começam a aparecer parece que você já está pisando no caixão para morrer quando, na verdade, elas podem ser sinal de muita sabedoria, muito desenvolvimento, autoconhecimento e um poder de domínio pessoal. A face ansia da deusa, ela nos traz a promessa da deusa donzela, porque ela é o final de um ciclo para o início de outro. Ela é a compreensão de que todas as coisas têm o seu fim e que esse fim... Nem sempre é permanente, ele é só o próximo passo para uma coisa nova. A deusa anciã ela nos revela o mistério da compreensão daquilo que não é compreendido da própria morte da própria vida e de outros mistérios, muitas vezes pessoais. Essa face da deusa fala do que está oculto dentro da gente, daquilo que a gente não mostra para as outras pessoas, muitas vezes das dores, dos traumas, e fala sobre essa evolução e transformação para uma versão melhor de nós mesmos. Ela é a senhora do submundo, a portadora das chaves do outro lado a que guarda e guia as almas perdidas para o outro lado, para sua transformação. Ela conhece todos os mistérios, todos os segredos, e com ela estão as chaves de todas as portas das nossas futuras realizações e das passadas. Ela já passou por tudo. Tudo que você pensa, ela já passou. Ela é o conhecimento empírico, a energia da sabedoria e da transcendência. A sua cor é o preto, ela é normalmente representada pelo inverno, onde as coisas começam a desacelerar, as árvores perdem as suas folhas e a gente começa a ficar mais dentro de nós mesmos. A lua que está relacionada geralmente com essa deusa é a lua minguante e a gente pode utilizar esse arquétipo para trabalhar coisas em nós que ficaram pela metade para trabalhar os finais e a compreensão do fim dos ciclos. A compreensão da morte, a compreensão da perda, a compreensão dos finais de relações e relacionamentos. Essa deusa, ela nos auxilia a compreender aquilo que está oculto dentro de nós, os nossos medos, traumas e inseguranças. Ela fala sobre a nossa compreensão psicológica profunda, sobre aquelas coisas que estão há muito tempo ali dentro de nós e podem estar tá machucando a gente. E ela tira isso de dentro e nos faz encarar isso de frente, e entender que o segredo da transformação e da evolução não é mal-dizer os seus medos, mas abraçar eles, porque eles sofrem tanto quanto você está sofrendo. Ela é a deusa do renascimento e da transformação, a senhora de todos os mistérios e a própria magia em si. Com a deusa anciã, você vai conhecer faces e nuances suas que talvez nenhuma outra deusa possa te mostrar. Algumas deusas que são consideradas anciãs ou do submundo são Quaticlue, Baba Yaga, Seridwen, Kali e Morrigan. Essas são as três faces comumente vistas dentro dessa esfera cíclica de compreensão da divindade e um pouquinho do que cada uma dessas faces representa e pode trazer de melhoria, de poder e transformação para a nossa realidade. Trabalhe essas faces para você se reconhecer, afinal de contas, trabalhar com a divindade é isso, trabalhar com os aspectos divinos é exatamente isso, é observar a divindade de perto para que a gente possa se observar de perto também. Monte altares para essas divindades, invocações, faça meditações, rituais e procure estreitar essa ponte de comunicação entre essas forças e observar o que cada uma dessas faces da divindade tem para te trazer de melhoria, para te trazer de observação, o que cada uma dessas faces da divindade pode apontar dentro da sua vivência pessoal, da sua realidade, que pode melhorar o seu cotidiano, que pode melhorar o seu dia a dia, que pode ajudar você a se impulsionar para a realização dos seus projetos e desenvolvimento pessoal. As faces da deusa fazem parte da fonte inesgotável de poder de criação e destruição que são a própria divindade. Então, utilize dessa ferramenta poderosa, sagrada e divina para poder melhorar você, seu cotidiano e te fazer alçar voos e se tornar ainda melhor do que você já é hoje. Bom, se ficou alguma dúvida a respeito desse vídeo, a respeito das faces da deusa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho do mundo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo e que o Sol possa iluminar o seu caminho.